Bom dia, seja bem-vindo ao terceiro dia do nosso evento racional Dias a Bricolage. É o último dia, é verdade, mas ainda vamos ter muitas novidades hoje ao longo do dia. Demonstrações de produto, momentos eu faço, workshops, por isso, continuar a acompanhar no Facebook e no Instagram da Rohamerlan Portugal. Hoje é um momento mais dedicado às crianças, vamos projetar aqui um brinquedo mais lúdico, mais para a família, em formato de madeira. Com nós temos aqui da Actual Studio, o Ricardo. Olá, Ricardo. Tudo Olá, bem? Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo. Podes fazer aqui uma breve apresentação e explicar também o que é, que é a ActoStudio, o que é que vocês trabalham? Ok Bem, nós, uh, a ActoStudio é um ateliê de restauro, marcenaria, conservação e nós basicamente trabalhamos muito a parte de conservação de móveis e a parte de marcenaria, criação desde o início da peça, desenho, até a parte final do produto e entregamos depois ao cliente. E um, temos também a parte vertente de educação, temos workshops, de iniciação à mercenaria, de spoon carving, acabamentos, e eventualmente iremos estar a ter mais num futuro próximo. Muito bem. Um, mas é isso por enquanto. Ricardo, curiosidade, para Sim. quem nos acompanhou ontem, na, na parte do Reaper Café, temos cá o Carlos e o Carlos falou do Acto Studio, até falou dos vossos workshops, por isso é. foi engraçado até esta transição e até promovemos um bocadinho o workshop de uhum. hoje, porque falámos um bocado dos vossos workshops e do vosso trabalho, que é espetacular. E tiveram um feedback? Live, não é? Sim, foi mesmo em direto, né? foi comigo também, Sim. convidei logo as pessoas a estarem aqui hoje também para ver o, o trabalho e hoje vamos aproveitar aqui um bocadinho o material, não é verdade? Sim, nós, nós vamos aproveitar material que usamos no, no ateliê, desperdícios, ah, nós temos é. imensos, temos aqui já alguns exemplos de, de alguns brinquedos que fizemos com, com alguns desperdícios, eu trouxe vários, uhum. se não te vou ir despejando aqui alguns. Ah, nós vamos usar para, para exemplificar algum, alguns brinquedos, algumas peças uhum. que vamos, vamos fazer. Isto são desperdícios. E a ideia mesmo essa. A ideia é mesmo essa. Espalhar, é aproveitar restos que haja. Obviamente que em casa as pessoas, se calhar, não vão ter este material disponível, uhum. não é? Mas podem passar em, em estúdios, ateliês, mercenarias, serrações. E vocês disponibilizam? Certeza que nós disponibilizamos, uhum. sim. Obviamente que... Não conseguimos dar, às vezes, muito material. O, nós também usamos o, alguns dos claro. desperdícios que fazemos, mas, mas sim, nós disponibilizamos material e há de haver sítios, N sítios, que disponibilizam material, que sendo sobras, é? acumula sempre bastante. E então, caso, é, é uma boa dica. Muitas é, vezes é. nós queremos é escoar o produto. É? Sim, às vezes você tem lá aquele excesso, não é? Nós e temos Tem excesso. algum material a mais e não faz, não faz muita falta. Não faz muita falta e então. Se quiserem, podem passar no nosso espaço. Eu convido-vos a visitar também, se quiserem Sim, E muitas vezes conhecer. há pessoas que até trabalham com madeira e aquelas pequenas oficinas, têm Sim. sempre estes restos. Têm sempre. Quem que trabalha com madeira utilizar. tem sempre desperdícios. É, é um bocado inevitável. Pronto, podemos começar então. Vamos a isso. Mostra como é que tu, Bem, é que tu costumas trabalhar, ou como é hum, que costumas improvisar. É um bocado improviso. E acho que também este, este desafio é interessante exatamente por causa disso, porque é, é puxar pela criatividade neste caso, das crianças, com a ajuda dos pais, obviamente, uhum. puxar pela criatividade, vejam os restos que possam encontrar, as formas também podem sugerir logo a partir de algum tipo de brinquedo, ou alguma, qualquer coisa em que possam brincar, um jogo, não sei. Eu quis se calhar, vou começar por, como tenho aqui alguns exemplos, fazer um, um boneco, assim, uma vou, forma mais vou humana. Aqui um bocadinho o exemplo sim uma forma um bocado mais humana, digamos uhum. assim. Muito ah, bem. Não sei, vou, vou procurar aqui alguma forma, se calhar, para o corpo. Ou talvez os braços, não sei. Posso usar, às vezes, isto é madeiras de palete. Também a encontram N madeiras de palete espalhadas por esses lixos afora. Ah, imensos. Portanto, isto é uma madeira de palete que eu fui, cortei. Podemos aproveitar a zona do, do, dos pregos, para serem os olhos, por exemplo, e depois, eventualmente, mais tarde na pintura, podemos desenhar aqui uma boca e uns olhos. Uh, se calhar, vamos usar este. Não sei. Aqui é, que é, ser, é, ser criativo, um é ser criativo, olhar para as peças e mais ou menos identificando o que é que pode, o que é que pode é, surgir. É logo Algum bom momento de, de brincadeira em família. Este, sim, estas se calhar um um podem ser as pernas, cortamos ao meio, exemplo, são duas pernas. Já temos quase o boneco. Já temos quase, é tanto, se calhar os braços, um corpo é, calhar, e uma cabeça. Pronto, se calhar vou começar com estes. É? Então, vamos dar aqui espaço aqui um para bocadinho. também conseguirem ver. Ops. Portanto, aqui se calhar vou precisar de esta mesa de corte. Aqui nós usamos, vamos usar aqui esta, esta mesa de corte, como tem já pré-definidos alguns ângulos, facilita um bocadinho também nível de segurança, porque as mãos não vão estar na zona de corte, portanto também, a nível de segurança também é Só indicado. Bem, se for com os nesta... mais novos e tudo. Exatamente. É para nós. Mas com mais para nós novos, também, exatamente. Sempre. A, a acontecem, acontece, apesar de termos sempre cuidado, mas é evitar. Portanto, aqui se calhar, assim um bocadinho a olho. Assim, ao contrário. Uhum. Aqui com a serra, fazer um corte. Agora assim, mais ou menos, com a mesma de... medida. Uhum. Tiramos o, o outro braço. É só fazer as encaixes. Super Pronto, temos seguro. Dois braços já feitos. É Aqui também uma, criança uma engraçada um mais velha, é. Uma criança um pouco mais velha já pode começar já a pegar o gosto sim, também sim. e começar a, sim. E, a fazer. E, e, e os pais, se calhar, podem experimentar. Mesmo que sejam crianças mais não experimentáveis, a Algumas derrascam-se logo desde muito cedo. Portanto, com segurança sempre, claro. Uhum. Mas deixem-nos experimentar. Quem sabe, se não está ali um prodígio mais tarde da marcenaria é quem isso, sabe. É... <risos> É interessante também criar esse gosto logo desde, desde novo, né? Exatamente. E puxar pela criatividade dos mais novos. Tentar com que eles também saiam, se calhar, um bocado mais dos ecrãs, que hoje em dia é um bocado inevitável. Não é? Aqui também é um pouquinho para fugir a, a tudo o que é a, videojogos e sim, sim. telefones. É ecrãs, ecrãs em geral. É ecrãs em geral, não é verdade? Portanto, aqui, duas pernas... Dois braços. Conseguimos aqui mostrar. assim Mais ou menos. Aqui também acho que o engraçado pode ser mesmo a desproporção da peça. Obviamente que isto é, tem uma forma humanoide, mas pode ser N coisas, pode ser um um ser de outro planeta. Depois a criatividade também, a história, a narrativa por trás de, da criação também é, é um engraçado. Portanto, eu agora aqui vou usar cola. Aqui cola. Podem usar vários tipos de cola. Vou usar cola branca, cola para madeira. Podem usar cola quente, podem usar pregos, podem usar parafusos. A maneira como fixam as peças umas às outras, não há uma regra, obviamente. Isto é, é, é um desafio mais criativo, portanto, sejam criativos. Podem usar várias peças. Aqui colar, neste caso... Uh, usando a cola, e no caso a cola branca, a cola branca não seca de imediato, uhum, não é? claro. portanto, se quiserem ter um, um efeito mais imediato e poderem logo usar a peça, por exemplo, para pintar a seguir, podem usar cola, a cola quente, que assenta logo assim que é colocada, praticamente, portanto, pode ser, um, pode ser melhor que a cola branca, neste caso. Claro. Portanto, aqui pôr um bocadinho de cola, só para fixar as peças umas às outras. claro. E rapidamente conseguimos um, rapidamente um boneco? Rapidamente conseguimos um boneco. Aqui a cabeça, como tem uma superfície muito fina, é mais para segurar vai ser um bocadinho mais complicado, mas vamos experimentar na mesma. Tem um pequeno apoio também dos braços? um, né? um pequeno apoio, exatamente. É normal, agora também precisamos de que ela secasse. Fica aqui a secar um bocadinho. Daqui a bocado já levantamos e vamos mostrar como é que ficou. Pronto, uma está feita, super simples, <risos> rapidíssimo. rapidíssimo. Isto pode ser, pode, podem ter N formas, vamos usar aqui outras formas para fazer outras, outros exemplos. Força. Vou, não sei, se calhar experimentar fazer outro, mas com uma forma diferente. Também okay. para, para mostrar dar que aqui há a diversidade também. e usar várias formas. Se calhar aqui neste caso vamos usar, não sei, vou ver aqui um bocadinho o que é que há. Coisas... Não está fácil? Não está fácil, porque a escolha é muita. Portanto, <risos> não sei, se calhar. Podemos usar um.. com uma cabeça um bocado diferente. Ok. Se calhar. Pode ser, não tem que ser humanoide, pode ser ou de ser. Aqui se calhar uns braços, quem sabe. Para pernas. umas pernas se calhar fininhas, só para ser, ter aquela desproporção engraçada. Quase como um desenho animado que as crianças veem hoje em sim, dia. Até, até por aí, eles quase conseguem imaginar o desenho animado. Sim, sim. E pode, um e pode, animado, ser, um pode ser interessante também, uh, dos desenhos animados que veem, tentarem recriar uma sim, personagem sim, sim. que gostem, por exemplo, ou de um videojogo, ou qualquer coisa. Mas também pode ser engraçado esse desafio. De elas, de alguma forma, se relacionarem diretamente logo com a peça. Portanto, aqui, Muito bom. Vamos a cortar outra vez, os cortes, sempre aqui, com aqui se calhar despediria. vou cortar um bocadinho maior, só para ter mais desproporção, <risos> quase certinho, certo, ah, ótimo, aqui os braços, vou fazer uns braços mais curtos, só porque sim. <risos> o ideal é ter a mesa presa a uma bancada ou uma superfície é mais que é para estável. ser mais estável aqui não está mas serve na mesma Tanto, um corte. temos já aqui a, a primeira pergunta Força. quanto tempo demora a colar e secar Se isto vai depender depende muito, muito das colas depende muitas colas. Esta cola branca aqui diz 10 minutos, portanto, tem 10 minutos. A partida deve estar, deve estar seco o suficiente bem. para conseguir mexer na, na peça. Depois depende do material, depende, depende da cola. Depende do material, depende da cola. Se for a cola a cola quente é instantâneo, praticamente. Uhum. Portanto, também podem se usar quiserem, então, a cola quente. Podem usar a cola quente. Eu aqui, se calhar vou experimentar uma coisa diferente. Em vez de usarmos cola, vamos usar aqui estes camarões. Um, isto é, é um gancho, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou usar um gancho, neste caso, no corpo da peça, vou usar um gancho no braço, e assim, portanto, a peça articulada. Ok, mais é móvel. O braço vai mexer. Vamos experimentar. Estou a improvisar. Que que, que os portanto. ganchos não tanto, ou cola, às vezes, tem ter algum cuidado com, com os mais, mais novos. É. Temos de ter um bocadinho mais cuidado, sim. E Nós aqui vamos usar a professora Neste uhum. caso, vamos fazer um furo para facilitar também um, a entrada do parafuso na madeira uhum. e também previne não rachar. Portanto, o um camarão, neste caso, são camarões mais pequeninos. É um ganchinho, no fundo. O que é que nós vamos fazer? Vamos juntar um gancho ao corpo, outro gancho ao braço e ele vai ficar com uma articulação. Portanto, aqui... Usar a aparelhadora. Neste caso, primeiro vou furar. Ok, vais fazer um pequeno furo. Fazer um pequeno furo o camarão. Não é preciso muito. é com uma broca fininha. Uma é? broca fininha, não é preciso furar muito, é só praticamente iniciar o furo e depois uh, o camarão vai fazer uhum. o, o resto do apé. Aqui um projeto em família. Um é, projeto é em é família, exatamente. Em que o pai está a fazer supervisão, ou é exatamente. o pai que faz, não é verdade? Sempre tem segurança para as crianças. Fazer o furo é só mesmo também. um pequeno furo só para iniciar. Só um furo para iniciar. Facilita também a entrada do camarão na madeira e também ajuda em algumas uh, zonas da madeira, por exemplo nos topos, ela racha. Claro. Se tentarmos logo introduzir um parafuso, ela vai rachar. Portanto aqui é só mesmo para iniciar o furo. Agora meto aqui um camarão. Devia ter já furado os braços também, mas pronto. Uhum. Aqui para as pernas. É Vai ser mostrando, a ver se conseguem perceber o que estamos a fazer. Portanto, parte do corpo. Aqui é como se fossem os ombros. Aqui a zona da, da bacia para encaixar as pernas. <risos> pronto, aqui para os braços. Um pequeno furo também. que como podem ver, as madeiras são todas diferentes, praticamente. Não há assim grande critério. Quem quiser usar a mesma madeira pode usar a mesma madeira. Sim, sim. Mas não acho há... que até é isso que dá aquele sim, brilho também ao, ao boneco. São tudo peças diferentes e acabam de ser tudo peças únicas, porque não vai haver duas iguais, por muito provavelmente. Portanto, isso também pode ser engraçado. Quem sabe boas prendas de Natal? Por exemplo? Quem sabe uma boa ceia de Natal é divertir as crianças? Também. Ou mesmo as crianças faziam estes pequenos presentes Exatamente. para darem à família. Exatamente. É? Uma, uma pequena lembrança. Fazer que é uma ótima ideia. É entreter as crianças, no fundo. E, no, no fundo, os adultos também. Porque, também, porque acho que é muito tudo é entreter, tu tudo em família. <risos> Mas às vezes, também, se que, nem sei quem gosta mais. Às vezes, as crianças são os adultos. anda ali, ela, ela por ela. Deixa este cá, por aqui sim. já foi é um isso. bocadinho demais. Ser um bom momento em família. É um bom momento em família, exatamente. Portanto, aqui encaixar um braço, encaixar outro braço, encaixar uma perna e encaixar outro tipo Este furo ficou um bocadinho largo. Mas percebem a ideia, portanto uhum. ficam um ser assim mais articulado. Sim, sim, é. Então é, é, podemos apertar aqui um bocadinho Aqui meu, podemos, Depois, cabrão, depois da, das, das peças colocadas no sítio podem apertar um bocadinho com um alicate. Ele fecha esta abertura e, portanto, as peças ficam mais sólidas, digamos assim. Portanto, e a cabeça, neste caso, se calhar cola-se. Sim. Porque articulada, se calhar, pois fica um <risos> bocadinho... ficava muito bem. Fica Exatamente. Portanto, estranho. aqui a cabeça vamos colar. Um bocadinho cola. Mesma situação dá há bocado. E colamos a cabeça. Agora é esperar um bocadinho. Ups. E assim que a cola começar a assentar podemos, ou deixar, podemos deixar com este aspecto ou, sim, sim, sim. ou podemos pintar, pronto. Temos aí também já algumas peças que tu já Temos já, aqui algumas peças que é já até por, por causa deste problema da, da colagem. Exatamente. Não é? Que se depois convenha também estar aí com um suporte a Exatamente. apoiar, a fazer alguma pressão. Algum um grampo, ou, se, for com, lá está, se for com a cola quente, este, este problema já não existe. Porque é direto. É direto. Podem usar também, se calhar, super-cola, mas como, como tem que ter um bocadinho mais cuidado depois com os dedos, porque as crianças podem ficar com os dedos colados, uhum. portanto, é eu, eu aconselharia, se calhar, a cola quente. Sempre cuidado com a pistola de cola quente, porque pode causar queimaduras, pois, portanto, é um... ter sempre isso, esse é um cuidado. Mas eu, eu diria que é, assim, a opção mais rápida. Um, fazer, assim algum ou, algo que fuja ao formato? Vamos fazer uma coisa, diferente. uma coisa diferente, Vamos pôr este aqui de lado... Não te preocupes. Aqui foi uma coisa que eu, a pesquisar algumas peças e para ter algumas ideias para, para estes brinquedos, foi uma coisa que eu vi que achei muito engraçada, que é o chamado Selfie Scrap. O que é, que é um Selfie Scrap? Basicamente usamos uma superfície lisa, restos, podem usar cartão se quiserem, qualquer superfície lisa. E o que é que nós vamos fazer? Pode ser um desafio engraçado para as crianças, usar esta superfície e fazer com que elas Recriem a sua, a sua cara ou a cara de um amigo ou a cara de um familiar, mas com restos. Vamos usar restos com formas diferentes. Por exemplo, um nariz. Por exemplo, uma boca. Ou. Bem, agora para os olhos vai ser um bocadinho mais complicado. Não temos, uhum. temos aqui um, um cilindro. Se calhar corto aqui umas formas mais redondas. Vou usar outra vez aqui a mesa. Aqui vou pedir que me ajudes a segurar, porque esta é um bocadinho mais aqui um olho. Olho. Ah, outro olho aqui para estas formas um bocadinho mais cilíndricas um cabo de vassoura, antigo que já esteja partido, por exemplo ou está partido ou, está partido. ou não sei, com um, um bocado mais retangular, com um bocado de lixa quebrar as arestas, ir quebrando as arestas, faz um bocadinho mais tempo, mas também resulta. Não tem que ser uma forma perfeitamente circular, pode Sim, ser. Sim, é, é mesmo isso. Muitas vezes temos ali o material à mão. Exatamente. Com licença. Agora aqui são infinitas as opções. Uhum. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Uh, vou fazer ao contrário. Por exemplo, não sei se dá para ver, uh, mais ou menos. Podemos agora brincar um bocadinho mais, dar um bocadinho mais de detalhe. Portanto, temos os olhos, o nariz, a boca. Não sei se, calhar, uh, um tio que tem umas sobrancelhas um bocadinho mais grossas, por uhum. exemplo. Boa. Podemos brincar um bocadinho com isso, dar aqui uns restos. Por exemplo, este. <risos> Temos sobrancelhos. Podemos também, se calhar, usar... Não sei, um, um, um primo que tem um, uma barbinha, por exemplo. Temos uma barbinha no tio. Podemos brincar um bocado com as formas, ver... Um bocado a geometria que as peças têm e usar isso também como... Como e desafio, é mesmo não é? essa, até nem colar, é e sempre construindo, sim, não é? neste caso, temos que colar só para deixar uma peça meio, meio feita, podemos também Boa. pintar. Mas uh, o desafio aqui, ou, ou o interessante desta, desta brincadeira, se calhar é não colar Exatamente, sim, sim, sim. é irem brincando com as e formas. construindo, e agora tirarem as formas, agora faz outra pessoa agora da Agora família, vamos fazer outra exemplo. pessoa, deixamos os olhos porque são os redondos que nós temos. Mas, não sei, podemos fazer um cabelo, por exemplo, Boa. usar peças. Este, se calhar, não está tão contente. Está um bocadinho mais sisudo. Pode ser um tio com um bigode, por um exemplo. Um grande bigode. Com um grande bigode. Todos nós temos um tio com bigode. Mais um nariz. Pronto, temos outra cara este diferente. Ver aqui a imagem. Aqui em casa. É nos... difícil por causa aqui da boca. É um bocadinho é. difícil. Mas, pronto claro, conseguimos aqui que Os olhos já bigode. caíram. <risos> Mas percebem um bocadinho a ideia? Se calhar, ao contrário. Sim. Aqui os olhos. Aqui o nariz. Um bigode. Tentamos colar um. Tentamos colar Vamos um, colar até um. Depois, uh, para depois conseguir mostrar. Com as orelhas. Umas orelha. As orelhas. E um cabelo. Vamos procurar aqui um cabelo. Vamos experimentar uma coisa diferente. Fazer vários cabelos. É aquele primo radical. Tem-se o cabelo o gel. para cima aqui mais um bocadinho. este nós vamos colar para conseguir mostrar lá para casa. A boca... A boca... E o engraçado é mesmo isso, é a irem brincando. Sim, é uma brincadeira. Jogo, acaso, é um jogo muito giro. É um porque... jogo. Exatamente. O potes... Estás sempre a adaptar. Sim. Tens como se fosse um tabuleiro e estás constantemente a criar É quase como se fosse um quem é quem, mas com, com restos de madeira. E quem diz madeira, podem usar é de materiais sim, sim, não sim. Podem sim, usar sim. cartões de cereais, por exemplo, caixas de sumos. Pois, é muito isso. Podem fazer com as caixas de cartão. Há muito sim, cartão em há casa. Há muito cartão é, em casa. É, caixas plástico. de cereais, caixas de relaxas, caixas de... os pacotes de leite. Há aproveitar muito esse material. É aproveitar. Reciclamos, não é? Temos tanto material em casa e, às vezes, não Exatamente. temos Exatamente. Exatamente. E podemos fazer estas pequenas brincadeiras, não é, não é necessário ser Sim. mesmo madeira? Não, não tem que ser madeira, pode ser outro material qualquer. isto seja fácil de cortar, à partida, qualquer material. Até, o cartão, até com uma tesoura, a criança consegue fazer de uma forma mais fácil. Exatamente. Tem um bocadinho. Os olhos, Agora... aqui os cabelinhos, vamos pentear. o <risos> <vezes> primo bonito. <risos> E depois podem também oferecer à família. Acho que é giro esse conceito, até nessa altura de Natal. Acho que é muito giro. Sim. Uh, além de poderem entreter as, as crianças na noite de Natal, não é? Uh, fazer essa preparação, esses presentes para a família. Exatamente. A criança participar um bocadinho dessa forma. Enquanto, enquanto às vezes as crianças estão ali à espera que o Pai Natal chegue. Pois. Para entretê-las aquelas duas horas. Que às vezes não se não sabe bem o que às fazer. Vezes até, não é? Há pessoas que até abrem presentes antes da meia-noite meia é é para entreter um bocadinho. Vamos lá ver. Pronto, dá para ver. Dá para ver. Ups, ah, já está a baralha. Pronto. a cola ainda está a secar, não é? Está a secar, não é? Mas conseguem perceber a ideia. Aqui também é mais para mostrar porque é mais para mostrar. o conceito até não é tanto claro, não é? Experiente. Exatamente. Aqui é, é, as opções são infinitas. Não é? Já percebi. Pronto. Aqui é mesmo puxar pela criatividade puxar e aproveitar criatividade, o material que há. aproveitar este aqui. Porque okay. o material também não falta. Já fizemos três bonecos e ainda temos aqui... Ainda temos aqui muito no saco, portanto, saco. <risos> o material é o que não falta. Até se pode mesmo aproveitar esta, este, esta serradura, uhum. quem sabe para fazer mais um detalhe no cabelo, ou... Até, uh, por exemplo, colámos, até podemos, às vezes, quase disfarçar, a, meia disfarçar a cola... Exatamente, a cola, meter com... um bocadinho, dar mais cabelo ao primo. Por exemplo... Ah, aqui com um bocadinho de falta de cabelo, pronto, um bocadinho mais de cabelo. E aproveitamos E aproveitar, tudo. aproveitamos tudo. Espetacular. Agora fazemos outra peça? Queres fazer outra? Queres fazer alguma? Estou a ficar inspirado. Agora estou inspirado. Vou aproveitar esta. Vamos embora. Não sei, parece-me um carro. Oh. Um caminhão. Parece-me um caminhão. Camião. Vamos fazer um caminhão. Aqui, se calhar. As rodas? Vamos cortar mais rodas. Exatamente. Isto aqui, é a criatividade é, é... é o limite. Perfeito este vídeo, vamos roubar os olhos ao Primo. Olha, isso é bem pensado. Vamos roubar os olhos. E, e agora deixam de ser olhos rodas, e agora né? passam a ser rodas. Pronto. E também rapidamente arranjamos Pronto. outros olhos para o Primo. Rapidamente arranjamos outros olhos para o Primo. Portanto, umas rodas. Um bocadinho de cola. Pronto. Não, o primo é Primo muito simpático. Está resolvido. Está resolvido. Exatamente. Os olhos também não têm que ser todos uh, redondos, não é? é Nem todos temos olhos redondinhos. Portanto, mais uma roda. Aqui, as rodas, se quiserem ser um bocadinho mais arrojadas, uhum. podem fazer as, as rodas articuladas, uh, podem usar, usar, fazer um furo no centro, neste caso, do cilindro, uhum. fazer um furo com paus de espetada, palidos, fazem um, um eixo, que é o que nós temos ali numa peça que eu já vou mostrar, uh, caminhão, Super rápido, tem carga e tudo, se quiserem carregar pecinhas, <risos> também podem carregar pecinhas. Portanto, super rápido. É espetacular, bem então, visto notei... podem brincar um bocadinho com isso, não Exatamente, né? brincar um bocadinho que até podem colocar o camião levar peças de umas para as outras e construir umas e outras. Aqui a cola. Aqui pronto é a cola, também pronto. podemos furar, né? podemos furar. furar as rodas. Podemos usar, temos aqui várias opções, temos aqui parafusos de dupla rosca, por exemplo. Pode ser uma opção, não fica articulado, mas pode ser uma opção. Uhum, não fica preso. Não fica preso, exatamente. Podemos usar um, pós-despertada, também há sempre pós-despertada em casa, sempre. ou os pauzinhos do chinês, por exemplo. Portanto, podemos usar N materiais. Nós aqui, vou mostrar aqui um que já está feito. Por exemplo, um... Esse é articulado, não é? Um cão, um cavalo... Este já é articulado. O que é que, o que é que nós fizemos? Aqui no centro estão furadas as peças, tem um pau de espetada e neste caso para prender o pau de espetada porque as peças ficam soltas, usamos um pionés para prender as peças, portanto ela é articulada e não sai do sítio, podemos brincar, um bichinho que corre por exemplo e toda a peça é articulada e tem exatamente esse sistema de, de usar um pau, de, neste caso de espetada para fazer articulação nós aqui, assim, para ficar articulado, não temos uh, é. nenhum que, que dê. Acho Ou que achas que conseguimos aqui algum... Conseguimos pois. Então Ah, trouxe o pau de Trouxe um pau de <risos> Então Devemos vamos lá fazer... tentar fazer aqui um... um vamos fazer um, um, um semelhante, se, spin -se, mais se mais um calhar. Cuidado. Um semelhante. Um -se -se. este... Temos aqui várias, várias peças. Eu aqui, se calhar, até corto várias ao mesmo tempo, para poupar um bocadinho de tempo. Vou cortar um bocadinho a bolha. Coisa, assim, mais curiosidade, de... Há quanto tempo é que trabalhas nesta área? Eu, assim, em contínuo, estou há um ano e meio, mais ou menos, que a minha formação é arquitetura. Portanto, eu, entretanto, eu mudei de área. No total, assim, vários anos que fui fazendo coisas também, uhum. um bocadinho por conta própria. Assim, cinco anos, cinco anos e meio, mais ou menos tiraste arquitetura. Tirei a arquitetura. Há mais ou menos 5 anos. Estás... Trabalhei na área. Entretanto, também fiz os workshops na Ato. Foi assim que eu conheci a Atos. Ok, então entraste na, na Studio através dos através workshops. Através dos workshops, exatamente. Sim, uma pesquisa. Pensei, bem, porque não? Vou experimentar. Estava assim já um bocadinho... Uh, não diria farto, mas já estava assim um bocadinho com muita arquitetura na cabeça. portanto Quis variar um bocadinho. diferente. Exatamente. E então fui experimentar o, os workshops desde 2015, 2016 acho eu, portanto, e desde aí não parei, foi sempre fazendo entretanto conciliei com arquitetura, mas entretanto vim parar logo definitivamente ao, ao Mundo das Madeiras portanto, aqui, vamos furar este é o teu mundo, Nota se este logo é até momento. a tua alegria, a tua a é forma um de mundo. trabalhar é. acho que é uma coisa que e, e vê-se muito hoje em dia, há muita gente não sei se por uh, o momento de do mundo em que passamos, uhum. mas muita gente procura estas artes e ofícios. Não sei se para fugir um bocadinho da vida mais laboral de escritório, mais também, estressante. Né? Não sei, mas é, é um fenómeno que está a acontecer. Okay. Aqui estou a, a fazer agora é? Estou a furar as peças todas de uma vez okay. Juntaste logo, para ser mais rápido. Podem furar uma a uma. Não há problema nenhum. É. Eu aqui estou a furar as pernas. Isto aqui vais utilizar ou utilizaste como um base? Usei como um base só para não furar a mesa. Portanto, é, claro. é só para prevenir. Portanto, aqui as pernas, um corpo, agora as pernas, outras pernas, aqui falta furar atrás. Aqui, se não estiver muito alinhado, também não faz Sim. muita diferença, desde que ele, o, o, neste caso o bicho se mexa, não é? Portanto, aqui a cabeça se calhar está um bocadinho. Oh, um vamos grande. usar o, pesco com, com o pescoço. Pode ser uma girafa. Pode ser uma girafa. Vamos fazer uma girafa, porque não. Furo. Agora aqui a cabeça. Portanto, e agora vamos montar. Uhum. aqui um mostrar-se as nossas obras. Vocês não. As nossas obras, sim. É. Já posso participar Claro também. que sim. Estás-me a ajudar, portanto, portanto, aqui, neste caso, o furo não é o mesmo, portanto, vamos tentar improvisar um bocadinho, ok? isto também é um dos, dos segredos, improvisar, Muito bem. vou usar o pó de espetada quase como broca, para tentar alargar aqui o furo. <risos> é um grande truque. É um grande truque. A nível de. Eu gosto muito da parte de, de restauro porque ajuda-nos a pensar um bocadinho às vezes fora da caixa. Acho que é um bocadinho isso que estavas a dizer há bocado: é. as pessoas uh, acabam por se si, um bocadinho daquele stress do trabalho normal. Sim. sim. É um bocadinho aquele lobby, dá para, des dá um para descontrair um bocadinho. E dá para, usar dá para, para puxar um bocadinho pela criatividade. Okay. Acho que eu é um conheço o, okay. o, o segredo também. Portanto, aqui. Ok, estás agora a aproveitar e tentar Portanto, abrir o. Isto aqui: as pernas, o corpo. Portanto, este é a cabeça. Agora, aqui vou partir um bocadinho o pau. Portanto, aqui outra perna. Outra Encaixar e outra Agora é, é uma questão de ir encaixando as peças. Qual é que é o tamanho? Temos aqui uma questão. Uh, qual é que é o tamanho da broca que estamos a usar? Esta é de 3mm. E depois o tamanho adequou-se um bocadinho ao material que vocês vão usar. Se for um prego muito fininho, convém que use uma broca mais fininha. Se for sim, um que é que... parafuso mais, mais largo, convém neste, que Neste uma... caso, até a broca que deu jeito foi a... Exatamente. Neste caso, como só, como só, neste caso, só temos esta. Neste caso, até foi a que deu mais, mais jeito. Uhum. Mas é sempre assim... Tamanhos brocas... um bocadinho mais... 2 milímetros, 3 milímetros, milímetros, sim. Quanto maior, maior for a broca, por exemplo, esta aqui... Depende, por exemplo, aos encaixes que queremos Exatamente. também trabalhar. Esta jet 6, se de 6 se, ser... se quiséssemos usar este, estes parafusos de 6, já tínhamos que usar uma, uma broca de 6mm. Depende também um bocadinho do que é que vamos utilizar. Exatamente. Mas a maior parte das vezes é ser estas brocas mais Sim, semíveis. brocas de 2, 3mm chega perfeitamente. Vou ter aqui montar as pernas. E depois Vai é quase a como a um ego, não é? Ir montando Sim. as peças na sua ordem. Aqui, esquecendo da cabeça. do pescoço, no caso que entrar ali. Portanto, aqui entrar a perna, entrar o pescoço da girafa. Está assim um a bocado despetada, de até simples. Pela, pela cor. Aqui, para te dar um bocadinho de pressão. Se consegues aqui. encaixar para o outro lado, não é? Exatamente. Precisamos de dobrar um bocadinho aí maior. Um bocadinho maior. Já está. Ah, está. Agora, aqui, a outra perna. Até deu jeito de partir. Deu jeito de partir, exatamente. Isto é isto, é ir usando as coisas que temos assim, um bocadinho à mão. Podem pode fazer também, às vezes, pequenas brincadeiras até com os pós gelado e tudo. Sim, sim. É? Exatamente. É usar o material. No fundo, é usar o material que temos. É olhar para, para as coisas de uma forma um bocadinho diferente também. Sim. Não como sim. um pó espetada ou como um gelado. Exatamente. É, foi um bocadinho como fizemos aqui. Não é? usar, usar, olhar para as formas que temos e usá-las, improvisar um bocadinho. Como estás a fazer, não né? é? A tua broca é o pó Tô... A Minha broca é o pó despetado. Aqui. Pronto. Uma girafa. Articulado. <risos> depois aqui, se quiserem dar um bocadinho mais de tal, é cortar aqui o excesso uhum. do pau da Às estado. vezes fazer aqui o acerto depois na parte dos de... pés. o né? acerto nos pés, quiserem. se quiserem. Espetacular. aguenta. <risos> uh... Aguenta. <Pronto. risos> Espetacular. Uma girafa. Há um cão com o pescoço muito comprido. É. Um cão. Não sei. <risos> improvisem. Não tem de ser um ser... Existente, pode ser uma criação qualquer. É, espetacular. Agora, queres mostrar aí as Temos tuas peças, mostrar? calhar? Podemos mostrar. Portanto, isto são este. mais exemplos de coisas que podem fazer, aproveitar uh, as várias formas que, dos restos de madeira, uhum. não é? Portanto, aqui um, um ser, uns olhos, uma cabeça um bocadinho mais comprida, aproveitar alguns ângulos de cortes que nós, que nós eventualmente fazemos, não é? Aqui as pernas cortei, os pés também cortei. Estas, estas duas já são previamente cortadas, sobras de qualquer coisa, não sei. cortei até o, o, os pequenos sapatos. Tem um, um pequeno sapatinho também, para não, não, não andar descalço. Portanto, Isto é um exemplo. Outro exemplo que foi um bocadinho semelhante àquilo que nós, nós já exemplificámos hoje, não é? Portanto, aqui um ser mais humanoide, aqui com uma expressão diferente no, nos braços. Pode estar a acenar. Não sei, depois... A, a, a disposição é, é, a, é a criatividade de cada um. Não é? Sim, isto aqui, depois quase podem contar uma história. Podem contar, um, podem fazer um vários. Exatamente, um é? podem fazer vários. Aqui, um, muito simples, um carrinho, de uma forma que, que nós tínhamos lá já previamente cortado, também não sei para quê. É, foi só cortar uns, uns cilindros e temos umas rodas e temos um carrinho. Velho. Neste caso, podíamos usar o mesmo sistema, de, neste caso, da nossa girafa, furar de um lado ao outro e ter um carro articulado. O sistema. e depois, os sistemas que nós estamos a demonstrar podem ser usados em vários, várias várias peças, não é? Neste caso, podia ser um carro articulado, não é, mas podia ser. Portanto, aqui mais seres... Acredito que já pessoas já estão aqui interessadas nas nossas peças. Sim, sim. Nós, se calhar esta aqui vamos aproveitar para pintar, porque não, Vou mostrar como é que pode okay. ser se calhar um carro de corrida, quem sabe. Aqui um ser mais humanoide, sentado, neste caso. Portanto, Brincar um bocadinho com, a, com as disposições. não é? Este aqui, se calhar, foi um bocadinho de improviso também. Um robô, quem sabe. Robô, pode ter com... dois keys. Exato, ou oh, dois pode keys. Pode por exemplo. Sim, pode ser, isto depois... Aqui, aqui, se calhar, o que vai... É a visão também de cada um, não é? É a visão de cada um. E aqui depois o que determina, se calhar, a peça um bocadinho mais final é a pintura. Se calhar, se pintarem de uma cor é uma coisa, se pintarem de outra cor é outra coisa. Portanto, é a criatividade. Este aqui é o meu preferido, vou confessar. Foi? Foi, era uma coisa que eu fazia muito quando era criança que é não sei se conseguem perceber, é uma cidade portanto, é, é blocos este aqui nenhum dos blocos eu cortei à medida foi tudo blocos que nós já tínhamos lá as formas, Depois portanto aqui, aqui como podes cidade. confirmar isto é casca de árvore portanto é restos de, de madeira que nós temos lá não é? portanto isto pode ser uma cidade pois o tamanho bem é, pode ser um, o tamanho desta mesa se quiserem não precisam de colar, não colhem as coisas à mesa de casa, faz favor, mas podem fazer a disposição de vários blocos e ter uma cidade gigantesca. Aqui já está muito dentro da tua área de arquitetura. Aqui já está um é? bocadinho, portanto, só já estava na minha de infância, de infância já, já estava ali um bocadinho. De formas o bichinho, todas, já, é? já, já tinhas o caminho. Já tinha o caminho um bocadinho delineado, portanto, madeira e arquitetura tudo num, num só, numa só Por peça. Este é o teu preferido. Portanto, aqui umas ruas, uns prédios. depois, depois, tem depois de fazer pequenos carrinhos. Podem fazer a pequenos carrinhos, não sei, é aproveitar um bocadinho de madeira. Neste caso, não temos aqui isso. Nós sim, não temos assim muito tão Tínhamos de estar aqui a partir. Mas pronto, um caminhão. Um caminhão pela cidade, anda por umas ruas, anda por outras. Portanto, por exemplo, também pode ser um exemplo, uma peça muito simples de fazer. Essa ideia também é muito gira. É, conseguir fazer uma é cidade. Exatamente. É só aproveitar blocos, se quiserem. Portanto, um bloco, colocar. Podem colar se tiver uma superfície específica. Uhum. Portanto, é a imaginação e a criatividade de cada um. Vamos fazer não, agora é há algumas pinturas. Vamos fazer umas para dar pinturas, um de frente, não... Vamos exemplificar já outras técnicas. Não uhum. sei, se calhar... Vamos começar, se calhar, pelo carro Pelo carro, vamos, vamos dizer começar isso. pelo carro. tanto o carro. Portanto, o carro Bem, é olhar um bocadinho para a peça, tentar definir onde é que vai ser as janelas, se, se vai ter janelas, não vai só ter janelas. Se alguém janela. quer escolher a cor que a gente está Sim. a acompanhar. Não podem sei. escolher a cor Podem dar ideias de também para pintar. Sim. Por isso estão à vontade. Estão à vontade. Então se calhar vamos, vamos esperar que nos digam a cor. e Vamos começar com outro. O carro, vamos deixar que escolham a cor? Vamos deixar que escolham a cor. Então o carro fica ao vosso critério? Fica ao critério de quem escolhe a cor. Não temos aqui muitas também. Vamos lá ver. Mas participem. Sim. Escolham a cor do carro. Nós pintamos. Vamos a outra peça vamos enquanto embora. aguardamos pela se cor se do calhar, carro. Se calhar vamos pintar este senhor simpático. Vamos, não sei. Podemos... Aqui, depois, a base pode ser a que quiserem. Podem pintar com cores de super-heróis, por exemplo. Podem pintar com cores de, não sei, de personagens de televisão que gostem. Conseguimos a criatividade. fazer aqui um, um Homem-Aranha? Um, Vamos tentar fazer devemos um, um Homem-Aranha. tentar. Não tenho bem presente as cores. O Será vermelho. vermelho exatamente e um azul. um azul tem este, ah, temos aqui este, este azul tem que não é bem azul. o correto este mas, azul, se mas pode ser um branco se calhar aqui também este branco está e um... temos aqui alguns verdes, se calhar conseguimos fazer um look também podemos fazer um look também este calhar pode ser um look, embora esteja sentado um look nunca se senta, mas pode ser quem sabe portanto vamos começar com aqui abrir vou usar aqui ah, já temos aqui algumas cores ah, já estão a dar ideias. Estão a, a dar a ideias. ideias. Espetacular. Não, continue. Continuei Poder a dar ver ideias. Olha é é a cor aqui um bocadinho mais votada. O carro é para vocês escolherem. Aqui. As latas não viram abertas. Portanto, tentar aqui. Queres abrir ter... qual? Este é um castanho. Castanho. Queres que abra aqui o vermelho? Sim. Faz favor. olhar este azul. Estás a pensar em qual? Em que superior é que ficaste? Um, se calhar vamos para uma homem -aranha. aranha Sim. Assim, um homem um bocadinho mais simples. Não <risos> tem muito detalhe o fato dele, não é? <risos> o fato não é vamos assim, vamos assim para uma versão mais dos anos 80, que são fatos assim, mais simples. Não são estes fatos <risos> de agora. Super detalhados. <risos> Aqui abrir as tintas. Vou conseguir aqui abrir isto. Aqui, a, a cor... cor. Portanto, as tintas podem usar sim. vários tipos de tintas. Podem usar cores mais acetinadas, podem uhum. usar... Tipos de tintas com também mais a brilho, mais brilho. Podem, sim, podem usar, podem usar guaches, podem usar... Guache, exemplo. Podem usar... N cores. Se quiserem, podem usar lápis de cera também. É um bocado indifer indifer sim, indiferente. Te, também é possível que o lápis de cera também sim, dá sim. para. Sim, sim, lápis de cera também pinta. Portanto, a base. E os uns pincéis de madeira. Os pincéis. Há específicos, universais já sim, mesmo para sim. madeira, não é? Um pincel, se calhar... É o que tivermos lá por casa. Exatamente. Né? a ideia também não é assim nada muito técnico, nem muito não, específico. Não. É o material que temos à mão. É o material parece. que temos em casa. Aqui as tintas convém serem mexidas. Sim, mas aqui... Não estou... Elas foram abanadas antes, mas... Mesmo assim. Portanto, aqui... Só para também dar aqui uma ideia. Dar uma ideia. Se quiserem depois também dar um acabamento mais lisinho à peça, podem lixar as peças. Aqui quebrar um bocado os cantos da madeira para não magoar as mãos também. Aqui depois é um bocadinho também a pessoa que é às vezes mais profissionista ou não. Exatamente. Aqui um, um bocadinho mais de brilho também aqui no trabalho. Então, Há pessoas que gostam mais assim, um bocadinho mais rude. Outras exatamente. um bocadinho mais ao pormenor. Portanto, aqui, é lá está, é outra vez a criatividade de cada um e depois é um, a ideia que querem deixar da de peça. Né? Se querem uma peça um bocadinho mais finalizada, digamos uhum. assim, ou um bocadinho mais rústica vá é giro, começa logo a, a ter outro logo, ar, não é? Exatamente, começa logo a ganhar mais, mais, mais vida, forma, mais, é? vida. mais vida. Portanto, aqui, pintar. Se não quiserem fechar as mãos, podem usar umas luvas. Portanto, aqui. A cara do super-homem, do super-homem, peço desculpa, do Homem-Aranha. Não confundir os dois. Este, este workshop que estamos aqui a fazer em direto, se calhar até era giro, era algo presencial, não é? Sim, é. sim. Pronto, mas sim. neste neste momento ainda não, não é possível. É, ainda não estamos aqui a, um a adaptar, Exatamente. não é? Nesta fase não é, não é a melhor fase para também estarmos Exatamente. a fazer workshops físicos. Mas quem mas, sabe? Como é óbvio, futuramente vamos fazer mais workshops físicos e, e este vai ser um deles. Estás convidado, Ricardo. Muito obrigado. Aí Por terá aí todo o gosto. já sabem, quando voltarmos a ter workshops físicos, uh, vocês estão convidados a aparecer, porque o Ricardo vai fazer um workshop certamente <risos> aqui a fazer os bonecos, até trazerem as crianças certo. e tudo. Exatamente. Um ambiente mais normal, digamos. Exatamente. Não é? Trazerem a família, trazerem as crianças. Imagina o pai ou a mãe a fazerem com o filho. Exatamente. E criam ali também mais, mais interação, não é? Portanto, agora aqui. Já temos aí a grande estrutura assim, do faz ou menos né, a base. Portanto, eu agora não tenho Como é que vais bem, fazer agora? Se calhar vou usar. Podes criar o teu Homem-Aranha. Oh, é sim, posso ser... criar o meu Homem-Aranha. Portanto, aqui a aranha vai ser assim um bocado... A aranha não é fácil, não temos nenhum pincel. Não temos nenhum pincel. pincel. Só se quiseres tentar fazer Por assim... Por exemplo, tu... olha, boa, ideia, boa ideia. Vamos usar o material que temos. Ah, Portanto, para fazer um bocadinho é mais temos detalhe. À mão, para tentar fazer o detalhe. Portanto, aqui fazer uma aranha. É usar o que temos à mão. No Completamente. Fundo. Aqui. No fundo é, é usar o que temos à mão e a criatividade. É a criatividade e dar uh, às coisas uma visão diferente, não é? Exatamente. Portanto, aqui uma vá aranha. <risos> Mostra. Mostra assim. Ah, uma espetacular. Aranha, vá. Portanto, usar aqui o pau de espetada. Portanto, o pau de espetada, como podem ver, é muito versátil porque serve 10 para carros serve de articulação para a nossa girafa e serve como pincel é também. Quase a, foi quase a melhor ferramenta. Exatamente. Que Serviu como broca também. Portanto, Eu acho que quando chegar a casa vou acrescentar o pó <risos> de espetada à minha caixa de ferramentas. Olha, posso dizer que é bastante útil. Mesmo depois na, na, parte, na minha parte mais profissional de restauro, claro. também é bastante útil porque às vezes... só o fio, fio, sabe, por menor, não é? Não é só por menor, por exemplo, quando, isto agora é só uma parte, mas quando a temos, um, por exemplo, uma fechadura um bocado mais solta, o buraquinho podemos espetar ali com um pauzinho de espetada. Fecha um bocadinho o buraco e o parafuso volta a funcionar. Portanto, uma pequena dica, assim, uma parte assim. Agora, parte azul. Uh, vou aqui improvisar um bocadinho. Portanto, o Homem-Aranha vai ser um, o nosso Homem-Aranha. Portanto, aqui alguns... Já não me lembro bem como é que ele tem alguns detalhes em azul, mas... Sim. Também estava sim, a tentar assim, aqui dar género. Desse cedro. Esse é o teu Homem-Aranha. É o meu Homem-Aranha, exatamente. Então, depois, às vezes, como como sabem, depois cada um vai fazer à sua maneira. Podem lixar um bocadinho mais uh, o material ou não. Podem, às vezes, ajeitar aqui as zonas dos pés. Podem também que ter colocado aqui uns sapatinhos. Sim, sim. Até, às vezes, desenhar quase a mão. Sim, uh, podem. Depois, ter aqui, com uma caneta. Sim, com uma caneta. Por exemplo, se quiserem dar um bocadinho mais de detalhe e relevo na zona das mãos com a serra, podem fazer uns pequenos cortes. É como se fosse os uhum. dedos, por exemplo. Ok, ok. Portanto... Outra vez, a, a criatividade. Cada, um um Cada um faz os pormenores como quer, como quer exatamente. Portanto, eu não já não lembro se ele tinha azul no, na, na máscara ou não, mas vai levar aqui um bocadinho de azul. Espetacular. E agora, aqui, os olhos, que são bastante característicos. Os olhos são brancos. Não gasto o vermelho todo? porque Acho que o que está na frente do carrinho o é cor vermelho. vermelho. Então, vamos fazer um carrinho vermelho. O carrinho vai ter que ser vermelho porque é o que está na frente. Pronto. Vamos fazer um carrinho vermelho. Podemos ir depois pintar o... Ainda podemos ir ao Hulk. Podemos ir ao Hulk ainda, exatamente. Temos a parte do verde. É espetacular. Uma forma aranha. muito simples. Uma forma muito simples. Um Homem-Aranha. <risos> Portanto, podem fazer... Todo o leque de super-heróis, se quiserem. É giro porque fazer já uma. Já assim, só em madeira, só em... neste formato já, já fica giro. Sim. Mas o, o pintar dá logo outra vida. O pintar dá outra ao... vida, exatamente. Exatamente. Aqui, eu segurar. Vai ficar aí a descansar o Homem-Aranha. Portanto, um Homem-Aranha. Espetacular. Portanto, podem fazer uma, uma batalha de Marvel versus DC, se quiserem. <risos> fazer um, um novo filme. Completamente. Portanto, vamos vamos, ao vamos ao pintar o carrinho. carrinho. É? O carrinho vamos pintar de vermelho. Vamos pintar o carrinho de vermelho. Foi então. mais votada. Portanto, podes pintar depois as, rodas, as tipo rodas com aquela cor assim mais escura, Sim. ou pois. brincar um bocadinho com as cores. Também espalhar. podes brincar um bocadinho, Quer, queres, queres abrir já aqui os verdes? O verde. Sim, Abri um verde, fica já também para um o look. Já aqui, Portanto, mas, aqui o um carro, se calhar, vou, vou, vou explicar outra coisa. Vamos usar aqui um bocadinho de fita, fita de pintor. Vou, assim, mascarar um bocadinho as rodas, para não pintar as rodas de vermelho. Neste okay. caso como estamos a usar a tinta ainda fresca e estamos a fazer camadas uh, só para não misturar as tintas, só mesmo caso disso. É se, se quiserem uh, sim, também evitar este passo, vezes essas fitas lá em casa ou, sim, ou nem sim. que seja às vezes fita cola normal. Sim, a fita cola normal também funciona perfeitamente. Aqui vou tapar as rodas. Um bocadinho de fita. Outro bocadinho de fita. Se calhar vamos mascarar também a parte de, dos vidros. Ficam já os Fica vidros, já também os vidros feitos também, não é? Exatamente. Isso também é interessante, às vezes, pensar logo no projeto, não é? Sim. Logo na totalidade do projeto. Sim, ver é que, ver quase o, o produto final uhum, antes de, é de estar fazer? feito. Não é? Aqui, se calhar... Obviamente. Há crianças que já têm essa capacidade desde muito novas, mas calhar aqui um bocadinho a ajuda dos pais também. Até para puxar esses puxar problemas Puxar um bocadinho pela né? criatividade, um um criatividade. Ter uma visão uh, diferente. Aqui, aqui já um verde para o Hulk. Um verde. Tanto ou até aqui, para, o, para alguns por nós do carro também, que queiras. Um vidro. Um parabrisas. E aqui... Aqui estou a cortar mais ou menos a fita. Vais deixar aqui o teto de abrir, é isso? Pode ser. Pode ser um teto de abrir. Ou um teto de outra cor, quem sabe. Aqui um bocadinho a fita é... Defino um bocadinho a forma da janela. Se quiserem cortar como uma forma mais feitinha, obviamente, estejam à vontade. Se Aqui, para abrir e um vidro lateral. Podemos pintar de azul. Uhum. Só para diferenciar. Portanto, vamos pintar o carrinho. Carrinho vermelho, um a carrinho cor vermelho. Que, que escolheram. Vamos pintar aqui o vermelho. Assim já podemos pintar um bocadinho mais à vontade, não é? Tá, as zonas estão protegidas, Sim. já podemos passar o pincel as zonas estão de forma protegidas. mais à vontade. Depois, para pintar de outra cor, é retirar a fita e pintar de outra cor. Aqui, no caso, quando tirarmos a fita, vamos ter quase o mesmo problema antes de meter a fita, não é? Portanto, aqui vamos ter vermelho, vamos pintar de azul do meio, mas aqui é ter um bocadinho mais de cuidado, como já temos ali as linhas um bocado definidas, é seguir um bocadinho aquelas linhas. Espetacular. Portanto, aqui também convinha deixar a tinta secar. Deixar a tinta secar, sim. Depois também... Depois depende das tintas. Das tintas. Esta, esta demora cerca de meia hora a secar ao toque. Portanto, neste caso, se não quiserem usar a fita, pintam a base... Na cor que quiserem, e depois de esperar uma uhum. que, outros, é esperar meia horinha. Enquanto vão pintando outros, não é? ideia da fita super interessante. Vão pintando outros, e quando chegarem ao fim já têm a peça pronta. Se é. enquanto deixamos agora o, o carrinho vermelho descansar, conseguimos pintar aqui um bocadinho o Hulk. Sim. Portanto, aqui um carrinho vermelho, a cor escolhida lá em casa. Depois podem acrescentar detalhes, se quiserem um carro de corrida, acrescentam, por exemplo, um numerazinho na porta. Se quiserem desenhar a porta também podem desenhar a porta. Espetacular. Isto depois é, lá está. É aí, ah, eu, ah, é eu vou aqui com o pincel, mas pronto. Portanto, aqui um look. Porque não um look, não é? Ora, um look. Vamos pintá-lo todo verde. pintá todo verde. E depois vamos fazer os seus característicos calções. <risos> que ele nunca os perde. Portanto, aqui, um Hulk. É engraçado que ele realmente começa logo a ganhar uma vida assim que começamos a aplicar a tinta. É logo, como já tens a ideia de ser o Hulk, não Exatamente. É? logo Começas a, ver a ver o Hulk a nascer. Aqui, pintar. Eu aqui podia ter usado a fita também, para fazer a parte dos calções, mas como já sei previamente que ele vai ter esta zona, mais ou menos, uh, onde vai ter os calções, portanto, uhum. não a vou pintar de verde. Aqui, se calhar, era deixar secar também um bocadinho, não é? Aqui, quando serras as peças, uh, ainda há bocado falaste convém sempre uh, passar um bocadinho de lixa. Sim, sim. Para, vez, para, para, para, não estas para não ter não... estas farpas, para o toque ser um bocadinho também mais suave, não ter estas arestas tão vivas, uhum. podem magoar as mãos. Portanto, ter ter um esse cuidado é, é, é bom. É um bocadinho de segurança também. Sim, não? um bocadinho de segurança. Esse também é um bocadinho. Estas, no caso como são cortadas à máquina, não é? são restos de madeira Já que para a máquina. Todos, uh, elas, isso, as parece. arestas que elas trazem são bastante vivas e às vezes podem cortar. Portanto, é? cortar cortar à mão a partir deixa assim é. estes cabelinhos de madeira, não é? Mas não, não não magoa tanto, tanto. Se tiverem se, se arranjarem madeiras de serrações ou de, de ateliês de, de marcenaria, tenham isso em atenção, porque como é para crianças, depois pode magoar as mãos das crianças. Okay. Portanto, então convém aqui. se calhar passar sempre uma lixa. Uma lixazinha, sim, sim. Uma lixa 120 uhum. é o suficiente. Portanto, aqui. Só para tirar a maior, não é? Só para tirar a maior. Já temos aí o que ganhar a vida. Já temos aqui o que ganhar a vida. Falta só os calções. Falta os calçõezinhos. <risos> Também dar-lhe aqui um bocado de cabelo. Uhum. Podemos também pintar um rosto o rosto depois que quiserem com um pequeninos pedaços um de madeira podem fazer também As colagens não é umas colagens podem -lhe dar um bocadinho mais de, de expressão tridimensional em vez de ser só pintada completamente Portanto, um look ou o um início de um look então não tem <risos> Portanto, nós aqui não temos o rosto mas podemos fazer um rosto rapidamente agora feito um, um bocadinho de madeira para fechar um se agora ficávamos aqui a tarde toda agora aqui a tarde toda brincar e a pintar Isto é, é, é mesmo uma brincadeira não é, é, é que nota se que tu estás a fazer isso mas sim. estás completamente a divertir sim. não é a desfrutar é, o, a importante, ideia é essa. o importante é isso é, é usarem os materiais e divertirem-se com as crianças porque as crianças obviamente que se virem que vocês estão os adultos no um caso estão a divertir vão se divertir também obviamente de o que é que estás a fazer? Aqui estás aqui estou a, misturar a cores. fazer uma cor, não é? Fazer uma cor. Estás a juntar. Como não temos rosto, estou aqui a tentar chegar... a, a tentar a chegar linha. ao roxo, não é? A um roxo, <risos> assim, uma cor de vinho, mais ou menos. Portanto, pode ser. Aqui é importante não misturarem as cores. Eu aqui estou a a misturar uhum. as cores, o pincel as cores na, na tinta. Portanto, misturem as cores na tinta. podem aproveitar também uma, uma peça Exatamente. para fazer essa, essa mistura de cor como tu fizeste, não é? E já têm os calções. Assim também para, para irmos finalizando, Qual é alguma dica que queres dar? Divirtam-se. Acho, acho que o segredo é, é esse, não é? Acho que o segredo é esse, é divertirem-se. Uh, deixem um bocado as crianças seguirem o seu caminho. Não, porque às vezes há muito aquela, e eu contra mim também falo, não tenho filhos mas tenho sobrinhos, uh, Deixá-los ir. Têm formas, que querem fazer um ser esquisito, que façam um ser esquisito. Não há, não não há bloquear. Né? Não, há, não, não, não bloquear. Dentro do, das linhas no, de chamadas normais. Exatamente. É? Eu, a, se a proporção não está certa, não faz mal. Eles têm tempo de chegar lá, a essas proporções mais, mais padronizadas, não é? Aqui é mais o, o, o, o familiar, o pai, o ser, à ajuda ser à ajuda, a ajuda, deixar a criança ir. Desenvolvendo, ir Exatamente. Presente, é? Portanto, aqui vou pôr um bocadinho de cabelo no Hulk. E temos o nosso look para fechar. E temos um look. Muito bom. Ao pé do nosso Homem-Aranha. Aqui os dois. Um look e um Homem-Aranha. E um carrinho vermelho e ainda não que pintamos vamos as janelas. Vamos, vamos, pintar. Só pintar, as janelas vamos terminar. Terminar. pintar as janelas para finalizar. Ainda consegues pintar as janelas? Vamos pintar as janelas em tempo recorde se consegue só para dar um... Ora, aqui. Ora, espetacular. Ah, um carrinho. Muito bom. Já com janelas e tudo. Não pintamos as rodas, mas pintar, pintar, pintar também. Até pode ser umas rodas de madeira. Podem pode ficar. ser as rodas de madeira, Exato. exatamente. Estas já são escuras, portanto. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Nós Adorei, confesso. Uh, é algo que gostei mesmo e acho que vou, vou fazer em casa e vou tentar okay. com os mais novos. Acho que é muito giro. Acho que as pessoas também podem seguir a tua dica até para a parte de Natal. Sim. Acho que é muito bom, até Sim. para divertir as crianças ou até para dar um pequeno presente. Uh, muito e obrigado estão mesmo. E estão entretidos. Pronto, Acto Studio. Acto Studio. Tem workshops. Tem workshops. Se quiserem mais informações podem ir ao nosso site. Tem lá tudo explicado. Temos para inscrições para quem uhum. quiser uh, ficar logo inscrito. Temos para inscrições e depois Nós agora informados. Ótimo. Ótimo. Nós agora podemos ficar aqui... A tarde inteira, claro. amanhã, a tarde toda, claro. uh, brincar, digamos. Sim. Temos imensas questões, já não consigo colocar aqui as questões, mas nós vamos responder. Este é o direto, vamos terminar, mas vamos continuar a responder às vossas questões, por isso não se preocupem. Por isso, uh, obrigado Ricardo, obrigado. até a uma próxima. Obrigado. Está prometido um workshop físico? Está prometido. Está feito. Quanto a vocês, continuem desse lado, continuem a seguir o Instagram e o Facebook do Romerdan, continuem a acompanhar o nosso evento da Bricolage. É o último dia, é verdade, mas não há muito para desfrutar. Podem ter momentos ou sofá, têm algumas de produto, têm mais workshops ao longo do dia, por isso aproveitem. Já a seguir, se tiverem dúvidas é trocar uma dobradiça, acompanhem que a Marta vai ajudar. Quanto a mim, muito obrigado, espero que tenha gostado. Até já.